Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Manuel André, sou profissional de marketing digital e autor do site conhecimento-lucrativo.com. Nesse vídeo eu vou te ensinar como é, fazer uma conta no, no site Bitly, para você encurtar seus links e divulgar pela internet, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que estar é, tá no site do Bitly, que é o bitly.com, ok? Aí você clica aqui em, em Sign Up. Depois que você clicar em Sign Up, você vai cair nessa página aqui para você preencher seus dados para poder se cadastrar no site do Bitly. É, você pode colocar aqui seu nome, seu e-mail e sua senha. Ou você pode se cadastrar em uma dessas senhas no Google, no Facebook ou no Twitter. Só que para se cadastrar em uma dessas três contas, você tem que estar tá logado em um desses três sites. É, no meu caso, eu estou logado aqui no, no site do google.com.br. Aí eu vou escolher aqui para fazer uma conta pelo Google, tá ok? Vou clicar aqui em Google. Depois que eu cliquei na opção do Google. Apareceu essa página aqui para fazer meu login com, com o meu e-mail que eu fiz no Google. Aí eu clico aqui. Depois que eu cliquei no, no meu e-mail para fazer a conta no Bitly com, com a conta do Google, eu vim para essa conta aqui. Então, eu vou traduzir aqui para você entender melhor. Como você pode ver, eu já, já criei a conta já no, no Bitly. Está dando aqui boas-vindas. Adoraríamos trabalhar com você para aproveitar ao máximo o produto. Deixe-nos saber o que você planeja. Aí aqui pra eu escolher a opção de outros. está perguntando... É, pra para mim dar mais detalhes porque eu escolhi, escolhi a opção de outro. Vou escolher, vou colocar aqui conta pessoal e vou clicar aqui em enviar fazendo outras perguntas, é, como, como você usa o Bitly, vou colocar aqui pessoal, qual o tamanho da sua empresa, vou colocar aqui não aplicável, qual é o cargo vou colocar aqui proprietário vou clicar no botão comece a criar Bitlinks e pronto é, a conta já foi criada é só você seguir esse passo a passo que você consegue criar sua conta no Bitly tá ok estou logado aqui na minha conta principal do, do bitly é, que eu vou te ensinar agora como pegar os seus links e, e usar aqui no bitly para você divulgar na internet tá ok vou pegar aqui qualquer link esse link pode pode ser qualquer link link do seu blog ou link de afiliado pegar aqui o link do Google só como exemplo vou clicar aqui em Crio no meu caso aqui eu traduzi aqui o site que ele é em inglês tá certo é só você clicar com o botão direito do mouse clicar na opção traduzir que ele vai traduzir o site para você se, se você não entende muito em inglês tá certo eu vou clicar aqui em Crio para criar o link Vou colar o URL aqui, que é a do Google que eu peguei como exemplo. Depois que eu colei o link lá, é, apareceu essa opção aqui para me editar o link. Aí eu vou fazer aqui, ó. só esse link aqui que você pode editar tá ok você não mexe nesse aqui no bitly você mexe só nesses aqui ó. eu vou excluir esse link eu vou colocar aqui google teste aqui é a tag que é para quando o seu link for, for criado Aí você colocar aqui em pesquisar, se você colocar a tag do, do seu link, por exemplo, se o seu produto que você está divulgando é a dieta de 21 dias, é você colocar a tag aqui dieta de 21 dias, se você é, colocar aqui a palavra chave dieta de, um, de 21 dias e colocar em pesquisar, vai aparecer na hora que o link que, que você criou da dieta de 21 dias, tá ok? Por isso que é muito importante você colocar a tag aqui, ó. a tag que é a palavra principal do seu produto. Eu vou colocar aqui, Google teste. Aqui o título para saber de, é, do que se trata esse link, que vai sair aqui também, ó. você está vendo aqui os exemplos isso aqui é o título que eu coloquei para me saber de onde é, é de onde são esses links vou colocar aqui teste do, do, do. e vou colocar e pronto só você clicar aqui em, em salve Você clica em salve que deu erro porque no caso já tem outro link igual a esse. Então você tem que criar um link diferente toda vez que der erro, você tem que criar, clicar um link diferente porque já tem outro link igual a esse que você quer fazer. Tá OK? No meu caso, como já tem outro link, eu vou colocar aqui 01. Colocar aqui 01. clicar em crie o Google Test. Vou clicar em salvar. E pronto, aqui já foi salvo ele. Já aparece aqui do lado quando ele é quando ele é criado. Eu vou clicar aqui. para pegar o, o o seu link de afiliado para você divulgar, você clica nesse botão aqui, copiar. E pronto, você já pode pegar o seu link e, e divulgar pela internet onde você quiser, tá OK? Aí logo aqui abaixo tem tem as métricas. Deixa eu colocar aqui outro link, outro Oh, isso aqui é de um produto que eu estou divulgando que é o de dieta de 21 dias aí eu já divulguei é, pela internet aí aqui aparece as métricas ó, é, aí aqui aparece as métricas quando você divulga o link isso que é muito bom esse site do que do você sabe é, onde você tá, tá divulgando aqui está aparecendo Facebook a localidade, ó. Estados Unidos e é outro lugar, e oh. aqui aparece as métricas para você olhar. Então era isso que eu, eu tinha para te ensinar nesse vídeo. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Ok. É... Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu te respondo o quanto antes. E se você quiser, se inscreva no, no meu canal que sempre eu vou estar postando vídeos novos para te ajudar, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.